É que caraças, à primeira não tem para-choques, mas pegar à primeira pega. agora siga, siga! Olha, fica-te bem, queres comprar? Não, isto tem é aqui um símbolo. tem é aqui um símbolo, não sei, pá... O homem, a... o homem dos Vagos. Está me expirando muito É só o Homem dos Vagos. És <risos> cá é é dos meus. Como é que é, Malda? Vamos lá aqui para mais um vídeo aqui com o amigo Daniel. Daniel, não fujas, anda cá, carinho. E aí, a voz de chapéu para trás e tudo para ficar boneco. Olha, já arranjei, já arranjei aqui. Oh, oh, oh, antes de mais ou lá, choquei. Bom? o rosa foi-se embora eu já está forte alguém, de mim já, olha já arranjei veio agora de um seguidor os faróis no voeiro agora destes faróis todos vamos tentar fazer dois, dois. Um par, este um par aqui já, já tinha aquele que é o esquerdo é o que não temos ok agora já temos, agora temos três direitos e um esquerdo, que é este aqui, já tiveste aqui a ver, não já? Pronto. Já é esse mesmo. Sim. É este mesmo, está aqui um bocadinho com silicone, mas ao menos temos farol. Sim, <risos> está menos... aqui um bocadinho de azul, mas a gente já passa aqui um bocadinho de e tiramos este... Ok. Para a malta está a ver aqui a aba, já tenho aqui a aba, vou mostrar aqui o que é que se tem que fazer aqui nesta aba. Esta aba é do Sport, como vocês veem é aqui mais comprida. E quando eu meti lá no, no Facebook a perguntar que queria uma aba do GSI, a malta dizia compra do Corsa Sport que é igual só tens de cortar aos oh, oh, meus amigos, então se eu tenho que cortar é porque não é igual, não, é? <risos> não é? se eu tenho que cortar passa não é ser, igual Pronto, a, a, a gente <risos> cortando vai desenrascar e vai ficar igual Comigo o amigo Daniel vai cortar isto aqui mesmo vamos lá ver, vamos cheio da precisão. precisão parece que vai ficar certo vai fica, ficar fica, certo. fica mas eu vamos queria sentar. uma aba mesmo GSI para chegar e não ter que cortar agora a malta dizer que é igual só tens de cortar mas amigos, se tens de cortar não é igual Agora amigo Daniel, queres fazer primeiro o quê? Primeiro a aba, primeiro o farol, montar é, o para-choques... Montar o um para-choques, temos que montar aqui o para-choques que depois a aba acaba... Tem a, ah, acaba o acabamento aqui, no próprio acelerar, encaixe do, do para-choques. Vou já montar aqui o farol, ver se temos luz, ver se a cabelagem está a funcionar. Pois, porque esta cabelagem aqui esta tem aqui... aqui... Tem aqui este fio de massa que vieram buscar aqui. Está pronto. um bocado vamos manhoso, ver, não é? Se, se provavelmente... Isto tinha falta de massa e, e inventaram. inventaram. Vamos ver o que é que temos. Ok. Aqui. Então, pronto, vamos lá ver. Hoje, possivelmente, é um vídeo assim mais curto, mas é apenas para vocês terem o conteúdo que hoje, hoje leva o carro ou não? Em princípio, isso leva. Com, pronto, hoje vai ser o dia que eu finalmente vou levar o Corsa para casa para começar a fazer a rodagem, não é? Então vamos lá, Dani, perda tá. contigo. <risos> Espetáculo! Já acende! Top. Bem, já está feito Rosa. Finalmente veste o livro do Corsa? Já estavas farto disto. Hein? Já podes fazer o outro? Quase, quase. Bem, estamos prontinhos aqui para fazer a rodagem. para vocês veem, olha lá, já é de noite e tudo. Lusco-fusco, mas conseguimos terminar o Corsa. Já tinha aqui o farol no nuvar que estava difícil de achar. Mas deu, mas deu. Agora quantos quilómetros tem que fazer isto? Já teve tanto tempo para trabalhar que isso já quase não verdade. Não, mas pronto, eu tenho vontade de ir daqui com o primeiro ano 500km. 1.000 km. Mil, Quem faz 500 faz 1.000 km. Daniel, queres despedir as pessoas? Olá, Hoje, digamos, foi assim um vídeo simples, um vídeo rápido, mas ao menos fica documentado da entrega e quando vou voo vá. Não é, Daniel? Está certo? Vai finalmente. Finalmente? Está fechado? Está fechado sim. Fiquem por aí, agora sigam o projeto. Vamos fazer uma rodagenzinha e depois vamos passar por o nosso amigo Kissi para medir, ver quantos cavalos deu a, a Mantezel, os ajustes que a gente fez aqui e o catalisador de alto, de alto fluxo. Daquele catalisador de alto fluxo que a gente, que a gente monta assim. é sempre fluxo máximo. Vai, fiquem bem, um grande abraço, dê um grande gás, oh, tudo o um grande gás.